Olá, seja bem-vindo a mais um blog e o tema que vou tratar hoje é o desempenho nos estudos. Você tem um bom desempenho nos estudos? Vamos ver tudo o que você precisa para se dar bem, ok? Muitos estudantes passam horas e horas debruçados sobre os livros, mas ainda assim seu desempenho nos estudos é baixo e os resultados ficam sempre aquém do esperado. E você sabe por que isso acontece? Esses indivíduos se perguntam o porquê do ciclo vicioso, o porquê do branco na hora da prova. A maioria fica angustiada, mas não percebe que algumas mudanças simples na maneira de estudar podem potencializar a concentração e, consequentemente, a retenção do conteúdo na memória. Você sente que já passou por algum tipo de dificuldade nos estudos? Se você se identificou com o que acabei de descrever, então está no lugar certo. Primeira dica, crie uma estratégia de estudo. Ao estudar, você já sentiu como se estivesse em um barco remando sem sair do lugar? Sabia que um dos prováveis motivos para a sensação é que você não está estudando da forma correta? As pessoas acreditam que já crescemos sabendo estudar, mas na verdade a gente não aprendeu a estudar corretamente. Desde cedo aprendemos na escola o que devemos estudar, mas se esqueceram de nos ensinar como se estuda e é aí que começa o desespero de muitos estudantes frente às demandas acadêmicas outro ponto que você deve levar em consideração é o ritmo de aprendizagem cada pessoa tem o seu ritmo o que faz com que o processo de aquisição de conhecimento também varie portanto não há um melhor jeito de estudar há um jeito mais adequado às suas particularidades cognitivas e é a tarefa nossa minha e sua descobrir o que funciona para você para maximizar o seu rendimento você deve conhecer o meu livro o não pergunte se ele estudou né? Esse livro aqui não pergunte se ele estudou pergunte se ele sabe estudar ou seja um professor não deve perguntar a um aluno se ele já estudou ele tem que ensiná-lo a estudar primeiro antes de perguntar Por quê. o que falta para a maioria dos estudantes é o método é a forma é o know how é o não saber como estudar então vamos ver duas dicas aqui para você entender a importância da assiduidade nos seus estudos vamos ver Bom, não há maneira correta e exclusiva de aprender, mas existem técnicas que aceleram o processo de aprendizagem e uma delas é estabelecer uma rotina de estudos. Para começar, você tem que se lembrar de que o desempenho nos estudos depende muito da assiduidade. O que é ser assíduo? Ser assíduo é ter a iniciativa, de ser constante, trabalhar em horários definidos e seguir um planejamento a fim de evitar a postergação das tarefas ou sucumbir à famosa popular procrastinação. Esqueça aquela dinâmica de só estudar para avaliações em cima da hora. Para alcançar o sucesso nos estudos e obter um bom aproveitamento, você deve comprometer algumas horas diariamente, adotando um ritmo de estudo constante. Tenha em mente que o conhecimento é solidificado em seu cérebro aos poucos, camada por camada. Aprender é como escalar uma montanha, dia após dia. Você vai recomeçar do ponto em que parou. Trata-se de uma construção contínua e seu ritmo de estudo, se ele for errático, a evolução será igualmente Problemática. Esteja certo de que não é possível absorver todo o conteúdo de uma única vez. Então, em vez de virar madrugadas estudando para uma prova, vá acumulando esses saberes pouco a pouco. É importante ser persistente. O estudante ele não tem que ter pressa, ele tem que ter planejamento. Então é importante, a segunda dica agora, elaborar um plano de estudos. Então vamos pensar o seguinte, para você não se dissipar, ou dissipar seus esforços, a, vontade, a força de vontade de não gastar energia, é preciso investir algum tempo na elaboração de um planejamento, de um plano de estudos. Pense num plano, nesse plano como um roteiro detalhado, no qual devem constar horários fixos, dias de estudo de revisão, projeção de pausas, distribuição das matérias... Esse plano, é claro, deve levar em conta outras demandas do seu cotidiano. Por exemplo, não adianta montar um planejamento com a quantidade exorbitante de horas de estudos, se você simplesmente não vai conseguir cumprir, porque há outras atividades que precisam também da sua atenção, você concorda comigo? Crie também um roteiro realista que se adapte à sua rotina. Acima de tudo, respeite os seus horários de descanso. Só uma mente descansada consegue ser produtiva. E uma dica importante para você. Lista os seus compromissos dos quais você pode abrir mão e dos quais você não vai poder facilitar o estabelecimento das prioridades e a organização dos seus horários. Se você tem a possibilidade de estudar, por exemplo, 3 horas por dia, tá? distribua essas matérias a partir desse panorama. Projete um tempo máximo de estudos e também os intervalos, cada pico, de 60 minutos de estudo, você poderia descansar 10 minutos. Depois, siga o que ficou definido e não se esqueça de reservar sempre um dia para a revisão do que foi estudado para você formar suas memórias de longa duração. Então, mantendo a assiduidade, ou seja, sendo constante, você perceberá uma melhora considerável nos resultados que você obtém com os estudos. Outra dica, reserve um local apropriado para estudar. O que seria um, um local apropriado? Assim como o estabelecimento de uma rotina de estudos é importante, ter um lugar próprio para estudar, para você escrever, digitar, resolver questões, fazer resumos, elaborar textos, tanto o quesito não ser interrompido quanto de funcionalidade você deve levar em consideração na escolha de um local importante de estudo. O ambiente de estudos deve incluir uma mesa ou escrivania com espaço suficiente para os seus pertences, os seus livros e cadernos, materiais de apoio, uma cadeira que seja ergonômica porque às vezes a cadeira ruim acaba tirando a nossa concentração, é que dê uma boa sustentação para suas costas e seus braços. Caso você fique mal posicionado ao estudar, sentirá eventualmente os efeitos negativos sobre as suas articulações e os seus músculos. E É importante também que o nível de barulho seja mínimo, o que o ambiente e que o ambiente também seja bem arejado e iluminado, especialmente se você estudar à noite, depois de uma jornada de trabalho. E preste atenção também na iluminação. Ela tem que sempre que surgir, se você for destro, a iluminação tem que vir de trás e, da, e à esquerda, porque se você é destro e essa luz vem de frente ou à direita, a sombra da sua mão será projetada em cima da folha do livro e isso pode é, escurecer na folha gerar um esforço visual que causaria sonolência. Então, até a iluminação é importante. Outra boa estratégia é manter um quadro de avisos na parede com sua programação semanal de horários e matérias. Se você é do tipo desorganizado, esse quadro também será útil para você pendurar os seus avisos, lembretes, coisas importantes que você tem que fazer. Resumindo, você não necessariamente precisa de um escritório completo, mas de um ambiente destinado ao seu aprendizado e o seu corpo e a sua mente precisam processar a informação de uma maneira suave, por isso o local influencia bastante. Outro conselho, evite a tentação de estudar sentado no sofá ou na cama ou deitadão, porque o conforto desses lugares pode trazer sonolência. Não me entenda mal, seu espaço de estudo deve ser confortável e ergonômico, mas apenas o suficiente para mantê-lo centrado e dedicado em suas metas, e não um local para você tirar as férias ou tirar suas soneca Outra dica, organize o ambiente. Além de ter um espaço projetado para os estudos, é importante mantê-lo organizado e limpo. tá? Sabe por quê? Há estudos que dizem que pessoas mais criativas costumam ser descuidadas com seus pertences, deixando tudo em qualquer lugar, de qualquer jeito, lá no escritório ou no trabalho. Isso pode até ser verdade em relação à criatividade e à inovação, mas não se engane, o que está em jogo aqui é o rendimento nos seus estudos, sua absorção na memória das matérias que você estudou. Se a pessoa é desorganizada, ela leva mais tempo, essa bagunça acaba gerando mais transtorno do que produtividade. Sujeira e bagunça contribuem para que seu cérebro se sinta perdido cansado e mais pros, propenso a permanecer disperso. O, o, o asseio né, do local, a limpeza do local é indispensável para garantir o foco, além de funcionar como um elemento motivador nas horas mais desafiadoras. O seu ambiente de estudos, portanto, deve ter uma projeção da sua mente que deve ser organizada, silenciosa, focada e limpa. Aliás, eu espero sinceramente que a sua mente seja a maior parte do tempo assim. Outro ponto crucial da organização é que você precisa sentir que tem todos os instrumentos necessários ao seu alcance. Parece muito óbvio isso, tá? mas não adianta você elaborar um plano de estudos minucioso com as horas contadas se você for demorar, por exemplo, 15 minutos para pegar uma apostila ou para pegar uma borracha. O ideal é você organizar todos os seus materiais dentro de um estojo e manter tudo ali próximo de você. Caso você não tenha esse espaço suficiente, separe todos os materiais que serão necessários. Aliás, isso é importante, tá? E deixa de fora aquilo que você não vai precisar. Crie sempre o hábito também de fazer uma faxina em seu espaço uma vez por mês. Eu adoro fazer esses tipos de limpeza. E tenha em mente que a organização é uma habilidade necessária na vida de todos, todos os adultos, podendo ser inclusive uma aliada no controle da ansiedade. Porque o, o, a organização é uma forma de manter a nossa mente controlada. Quando a gente vê o ambiente todo caótico, a nossa vida de uma forma caótica, a ansiedade será a sua maior companheira. Então, treine o seu cérebro a se manter organizado também. Jamais parta para uma tarefa antes de terminar a anterior e tenha disciplina e obedeça sempre a sua listinha de prioridades. Outra dica, aprenda a se concentrar. Entenda que a qualidade do estudo está diretamente ligada à capacidade de se concentrar em alguma coisa. Manter o foco é a chave para reter o conteúdo estudado. A concentração é o que acontece quando você está totalmente focado em algo. Como quando você lê um livro ou ouve uma música e você esquece do mundo ao seu redor. A sua mente parece que ela é transportada para uma outra dimensão, onde aquilo que você está... Fazendo é o que importa. Nos estudos, entretanto, como não há uma narrativa linear para prender a sua atenção, é mais difícil atingir esse estado, porque o estudo você tem que muitas vezes ficar juntando informações para poder compreender uma matéria. Para falar a verdade, no momento em que você começa a se concentrar, seu cérebro parece teimar em se distrair com qualquer coisa. Sabe aqueles momentos em que você se permite checar o Facebook ou ver a TV e quando, está, e quando você percebe que já perdeu meia hora? Pois é, essa perda de tempo é o resultado da falta de foco que leva à procrastinação. Mas como é que você consegue se concentrar, então, nos estudos? Em meu livro Cérebro com Foco e Disciplina, que é este livro aqui, eu explico que a concentração é um estado mental que pode ser aprendido. Ou seja, uma habilidade que pode ser desenvolvida e você conseguir ampliar por muito mais tempo. Assim como qualquer outra tarefa, você só precisa educar sua mente para se manter focada no momento presente e se dedicar exclusivamente a completar uma tarefa de cada vez. Desligar uh, das coisas, uh, ficar longe de aparelhos que possam roubar sua atenção é importante e isso aos poucos vai conectando seu cérebro com o um desafio real que está na tua frente, que é o estudo. Você está estudando, por exemplo, matemática financeira? Então, respire fundo, faça um acordo consigo mesmo e se dedique inteiramente ao que precisa ser aprendido. No começo, seu corpo e a sua mente vão oferecer inúmeros obstáculos, desculpas e oportunidades de distração. É a preguiça mental tentando dar as cartas. Resista, persista em seu objetivo, siga o seu planejamento e só pause nos intervalos que você definiu lá no seu plano de estudos. Intercale matérias de mais e menos afinidade. Você sabe aqueles assuntos que você treme só de imaginar? Pois bem, é, por bem e por mal eles terão que ser estudados, tanto quanto aqueles que você adora para os quais você já possui alguma habilidade natural. Seu pesadelo é, por exemplo, administração, é direito penal, é contabilidade, então intercale esse tipo de disciplina desafiadora né, com matérias mais prazerosas. Pense nisso quando você estiver elaborando um plano de estudos e tente achar um equilíbrio. Depois de uma matéria difícil, estude uma matéria mais fácil. Se você deixar para estudar todos os assuntos pelos quais você não nutre o menor interesse num dia só, acabará criando uma profunda aversão a eles e mesmo sem perceber, sua mente encontrará maneiras de te sabotar.